Bem gente, vou mostrar aqui para vocês a quantidade de bilhetes premiados com a técnica que a gente usa Eu espalhei na mesa aqui porque são muitas cartelas de pagamentos, certo? Que eu recebo com as técnicas que eu faço eu Vou mostrar aqui para vocês, eu empilhei os bilhetes só com... Só com bilhete de 11, certo? Só com um bilhete de 12 pontos para cima Da Lota Fácil Tá certo? 12 pontos Vários prêmios, entendeu? De 12, de 11, de 13 Né? E até mesmo 14 pontos Pra vocês verem Que com o método que vocês vão Vão ter Aí no kit de loteria É muito bacana Mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver aqui Pega esse aqui Ó, 13 Vários prêmios de 13 Vários prêmios de 13 Certo. E é isso, incontáveis né, Prêmios de 13 pontos 14, 12 Com as técnicas Dos e-books que vocês Vão ter Sem falar nos de 11 Que se eu fosse calcular né? Os de 11 Seria incalculável A quantidade de premiações Que eu já acertei Muita gente diz assim, eu nunca passei dos 11 pontos na né? Loto Fácil. Com essa técnica, vocês poderão é, passar até mesmo dos 13 pontos facilmente. Para conhecer a técnica e ter esse resultado aqui, certo? E passar a ganhar, em vez de só perder, vocês que estão assistindo no YouTube, clicam no link da descrição para ver como é que funciona, certo? E para quem já está na página, é muito importante vocês é, ficarem com esse kit. Tá bom? Porque nele tem técnicas que vai ajudar bastante aí as apostas de vocês. Valeu aí pessoal. E espero que vocês tenham aí os mesmos resultados. Que eu tenho aí. né? Não dá nem para contar a quantidade de cartelas que já foi premiada com o método né, que eu uso para loteria. Bom, obrigadão aí boa sorte a vocês. Qualquer dúvida, tem o meu WhatsApp aí. É só entrar em contato que eu passo para vocês é, o link do kit de loteria para vocês adquirirem aí. Tem planilhas, tem e-books, tem... Tem vários, é, é, vários livros, vídeo-aulas de como funciona a técnica e muito mais aí para vocês. Valeu, pessoal!